Alô, vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix, trânsito do município de Mafra. Estamos com o gerente de trânsito, Jair do Livramento, para informações principalmente aqui na rotatória da Rua Marechal Floriano Peixoto, já no acesso com a Manuel Severano Maia, Avenida Coronel Manuel Severano Maia. As informações do que tem de interesse, claro, para os nossos motoristas, Jair. É, boa tarde, Márcio. Olha, a mudança que nós fizemos aqui na, nessa rotatória foi de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito agora. Então essa rotatória há muito tempo ela estava errada, o pessoal não parava na rotatória, quem estava parando era dentro da rotatória, é errado, então a gente já tinha que fazer, esse negócio estava me aqui. nós tínhamos que dar um jeito. Foi feita agora a mudança das placas aqui na, na Marechal Floriano, para quem vai descer sentido ao centro. Para parar, dá acesso livre a quem está na rotatória Quem vem da rodoviária também, que vai sentido a Rio Negro, tem a direita livre E o pare para quem vai fazer a rotatória tá? Então, as mudanças são poucas, mas são essenciais para a nossa cidade Só os motoristas prestar um pouquinho de atenção na sinalização, que está tudo certo Vai funcionar bem É só atualizando, portanto, essas sinalizações, que agora estão bem visíveis Somente as placas de pare, quem tem também acesso à rotatória ou sentido livre Sim, quem tem acesso à rotatória tem o sentido livre. Então, entrou na rotatória, vai para qualquer lugar livre. O restante que está à volta tem que parar. Jair, mais alguma orientação ao motorista? Olha, é só o pessoal seguir acho que as placas de trânsito, né? Que o pessoal parece que esqueceu um pouquinho a sinalização de trânsito. Aumentou muito a nossa frota de, de veículos na cidade. Então, eu acho que se o pessoal prestar um pouquinho de atenção, ter um pouquinho mais de paciência... O trânsito flui normalmente, não precisamos de, de mais nada, é só um pouquinho da atenção dos motoristas, tem que dá tudo certo. Teremos outras novidades breves também em, em, outros, em outras ruas aqui do município quanto ao trânsito? Olha, a gente está com uns projetos ali, de mudança de, de sentido de rua, ali pegando o lado do Planaltão, aquelas ruas para cima ali, então vai ser, vai ser mudado alguma coisa ali, nós estamos estudando, eu acho que a partir agora do, desse metade do mês em diante que a gente já começa a fazer algumas mudanças. Mas vai ser anunciado antecipadamente para o pessoal ficar atento já nas novas mudanças aí. Você como gerente de trânsito aqui do município de Mafra, departamento de trânsito, orientação motorista também, ou até um pedido, quanto claro, muita calma e também a educação no trânsito. Sim, a educação no trânsito é essencial. A gente tem muitas vezes fazendo a pintura à noite... E o povo realmente não, não, não respeita, então eles vão passando por cima, saem xingando. Então, acho que um pouquinho de paciência é só para a melhoria da cidade, né? Então, tudo que a gente está fazendo é para uma cidade melhor. O trânsito vai melhorar, as pessoas vão saber andar melhor dentro da cidade, a sinalização, vai ser colocado placas novas, todas as placas velhas já estão tá sendo trocadas, já foram trocadas mais de 200 placas na cidade. Então, a melhoria está aparecendo. Ficou muito tempo parado e agora nós vamos tentar melhorar o que puder na, na cidade aqui. Jair, muito obrigado. é nada, estamos à disposição para qualquer outra informação que precisar, aí, a gente está à disposição. Agradecendo, portanto, as informações do gerente de trânsito aqui do município de Mafra, Jair do Livramento. Hoje, pontual a informação quanto à rotatória aqui no município de Mafra, na rua Marechal Floriano Peixoto, com a Avenida Coronel José Severino Maia, tuas orientações através do gerente, quanto à a sinalização pare quem tem a preferência entre outras informações para você, principalmente motorista que nos acompanha no Rio Mix.